Oi, oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esta fantasia aqui, vamos dar continuidade ao mês da fantasia. E hoje nós vamos fazer a fantasia do Chaves com o molde do Mário. Aquele molde que a gente já fez semana passada, a gente vai transformar ele na fantasia do Chaves. Eu vou mostrar todas as modificações que eu fiz, mas antes... Eu quero que vocês me ajudem a divulgar o meu trabalho, ok? Compartilhe o vídeo, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal, ok? Aí a gente começa a fazer a nossa fantasia. Tô esperando vocês. Então, pessoal, tá aqui. Fantasia do Mário talhada para fazer a fantasia do Chaves. Com o mesmo molde do Mário, nós vamos fazer a fantasia do Chaves. Tá aqui talhado. Então, essa parte aqui, parte de baixo, e é a parte da frente, mais é de baixo, você vai talhar uma vez com tecido cinza escuro ou quadriculado, tá? Uma vez dobrada. Lembra? Com essa... Com esse corte aqui. Com esse corte aqui. Parte da frente de cima, uma vez dobrada. Listradinha, tá, gente? Ali eu usei um oxford. Aqui é uma malha, tá? Pode fazer esse truque, esse jogo de tecido, tá? Listradinha uma vez, parte de cima. Eu também... Um quadriculado, um quadrado Eu talhei um quadrado pra fazer o bolsinho do lado Da parte de baixo Da frente lá Fazer um bolsinho do lado, tá? É só talhar quadrado, tá? A, a alça A alça, uma, eu dobrei aqui Ó Fiz uma dobra aqui Porque é mais fina Ela é atravessada Então, uma vez eu talhei no tamanho normal da alça E a outra vez eu talei 10 centímetros a mais Porque ela vai ficar atravessada 10 centímetros a mais, ok? E quatro vezes, duas vezes a menor e duas vezes a maior, ok? Deu para entender aqui, né? Você quer é o forro Eu usei o mesmo tecido que eu vou fazer a parte de cima Tá? Uma vez dobrada Vamos para o boné. Aqui não tem segredo, né? Aquela parte uma vez dobrada, aquela parte do filete. Essa aqui também é igual a do Mário. Vamos usar xadrezinho, tá, pro boné. Ou ver e lá a foto da da foto do mar do a foto do, do Chaves, Ve, vejam a foto do Chaves qual cor que combina, qual cor que mais chega perto e ver o tecido que vocês têm aí. Então, esse aqui tu vai talhar duas vezes, tá? No mesmo tecido. Eu usei a, um, aquele tecido que eu fiz o um manequim, tá? Eu uso pra, pra cama. Uma vez nesse tecido e duas vezes no tecido principal. É a aba. Eu fiz isso aqui, gente, ó. Duas lapelas. Dez de comprimento, cinco de largura. Fiz isso aqui pra quê? Porque depois vai no, cha, no chapéuzinho. Vai no chapéuzinho do lado, pra dar aquele detalhe. Não é... Difícil de fazer, né, gente? Vocês podem fazer aí, ó. Só fazer isso aqui. Dez aqui, cinco aqui, ok? E esse aqui é duas vezes cada um. Ok? A lapela eu explico pra vocês depois onde é que prega. Vai ser pregada aqui. Depois eu explico na costura, ok? E dois velcro, tá bom? Então, essas são as nossas peças com o molde do Mário, que nós vamos fazer o Chaves. Caso você não queira fazer o Chaves com o molde do Mário, e queira tudo já pronto, o molde com a lapela, ó, com o filete, o suspensório já no tamanho, você pode entrar em contato comigo, que eu vendo esse molde do Chaves mesmo, tá? Eu tô ensinando aqui como você pode usar um molde para faz... fazer várias fantasias. Essa aqui é o um molde da fantasia do Mário. E com essa, com esse molde dá para fazer, um fazer o Minus, dá para fazer o Luigi, dá para fazer uma variedade de fantasia. Então estamos aqui, gente. Vamos primeiro fazer o bolso. Fazer o bolsinho. Agora vamos pegar a parte de baixo a parte da frente de baixo e pregar o bolsinho. você pode estar tá usando aquela técnica que eu ensino na na calça jeans para já passar o bolso no, com o ferro, já com o tamanho certinho. É só ver o vídeo da calça jeans que vocês vão ver como eu faço o bolso lá. Aqui eu queria fazer de imediato, rapidão para vocês Aí eu dobro o bolso aqui, mas dá mais trabalho, se vocês usarem aquela técnica que eu ensino na calça jeans, é mais rápido e fica certinho. Aí você prega o bolso no lado. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Estamos no mês da fantasia. Essa já é a quarta fantasia que a gente faz. Já temos o Superman, Mulher Maravilha, o Mário. Agora estamos fazendo o Chaves, com o molde do Mário. Pegado o bolso. Agora vamos fechar a pence. Feito isso, vamos pegar a parte da frente de cima. Primeiro a gente vai achar o um meio da, dessa parte aqui. Vamos achar o um meio aqui. Faz um pique. Agora vamos pegar a parte de cima da frente. Achar o meio também. E fazer um pique. Assim. Agora, vamos pegar... Aí, ficou assim, ó, Agora, vamos pegar as alças. Deixa essas peças reservadas e pega as alças. As quatro. Pega a parte, de a alça menor, aqui eu peguei a menor, você que sabe, pela qual quer começar, né? E passa uma costura toda ao redor, deixando só embaixo para poder virar. Agora você vira a alça. Tá virada. Agora vamos pegar a outra, mesma coisa. Vira também. não de curtir o vídeo gente e compartilhar ajuda a gente aí então ficou assim agora vamos pegar a parte da frente de cima tem um pique ali estão vendo então, a gente vai... Vocês sabem que o suspensório dos chaves é virado. É tudo de um lado só, né? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui, a gente vai fazer e pregar aqui. Por isso que é esse outro suspensório é maior que ele tem que dar esta volta ali, ok agora a gente prega. A gente vai pregar a parte de baixo da frente na parte de cima. Vai juntar as duas peças. Pique com pique. Lembra que a gente fez o pique antes? Pique com pique. Avesso com avesso. Direito com direito. E prega. Vocês vão ouvir barulho de criança, estão em férias ainda, então não tem como eu gravar vídeo sem ter um barulho no fundo. Criança, vocês sabem como é que é. Então, ficou assim. Agora a gente vai pegar o forno. Estamos no mês da fantasia, gente Esse é o nosso quarto, nossa quarta fantasia Semana que vem eu estarei postando da Chiquinha E na outra semana do Capitão América E na outra do Príncipe Tudo peças fáceis de fazer e lindas Agora vamos juntar uma na outra Juntar o forro e deixar esse pedaço aqui para virar Vamos lá então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Assim quando a gente fizer outro vídeo, você será notificado. Estamos no mês da fantasia. Esse molde foi disponibilizado para o pessoal do grupo. E com esse molde está saindo muitas fantasias lindas. Está saindo Minions, está saindo Luigi, está saindo Mario, está saindo Chaves, está saindo Batman, está saindo uma variedade de fantasia Até os turistons estão fazendo com esta fantasia. Mil e uma utilidades essa fantasia. Ficou assim. Agora a gente vai cortar ao redor, principalmente nas Onde tem curva, gente, a gente dá uma picoteada, onde tem curva, dá uma picoteada em tudo, mas aonde tem curva isso tem que fazer sempre para ela ficar retinha e depois a facilitar a gente fazer o press pontos ok ó, cuida para não cortar a a, a costura o nosso a nossa o nosso corpo sempre é maior, então sempre sobe um pedacinho, a gente corta fora, agora a gente vira a peça, vira a peça toda no direito, arruma bem, agora a gente vai fazer um três ponto. É uma peça rápida de fazer, vocês estão vendo, né? É VaptVapt, como diz a minha amiga Ana Paula da Artes com Amor. Beijo, Ana Paula. Agora a gente faz o três pontos. Na peça toda. Mandar um beijo para as meninas do grupo do WhatsApp. Meninas, vocês estão arrasando nas fantasias. Nossa apostila de fantasia vai ser um arraso, gente. Apostila de fantasia, nós vamos fazer duas a três apostilas, só com peças do nosso grupo de WhatsApp. Eu disponibilizei um molde para quem se disponibilizou a fazer as fantasias e está saindo muita fantasia linda. Nathalie fez uma linda da Fiona. Amei! A Grécia, meu, como tá fazendo fantasia linda essa menina. A Marisa, a Marisa, a Grécia, a Marli, a Lígia, a Nathalie, a Cida, várias fantasias, uma mais linda que a outra. Então, aqui a gente vai pregar os velcros. Se eu esqueci de alguma, me perdoe. Não lembro o nome de todas, mas estão tão arrasando nas fantasias. Então vejo a hora das nossas apostilas ficarem prontas. Outro lado. Lembrando que o velcro um é de um lado, o outro é do outro lado, gente. Estamos no mês da fantasia, gente. Nosso canal está no mês da fantasia, trazendo só fantasias maravilhosas para nossos pets participar do carnaval, então ficou assim a nossa peça, a peça do Chaves, a parte a roupa dele já está pronta A gente vai fazer o chapéu ainda Falta o chapéu Mas a roupa já está pronta Olha só como ficou Maravilhosa Com charme Agora vamos fazer o chapéu Está aqui já Vamos fazer ele agora Começar com a aba. Vamos começar com a aba. Aqui, direito com direito. Junta bem. passa uma costura aqui embaixo. Deixa só em cima pra poder virar, vai tá? arrumando, agora vira. Uma bem. E passa uma costura aqui em cima agora. Pra segurar bem. E a nossa aba tá pronta. Agora vamos fazer as lapelas vez com avesso, direito com direito Direito com direito Vamos passar uma costura ao redor Só deixar ali em cima pra virar Vira Reserva Mesma coisa com a outra Agora vamos pegar a parte de cima do boné. Primeira coisa, vamos fechar as pence e as duas partes. Agora vamos pegar a aba, gente, agora aqui, ó, deixa eu ensinar pra vocês, aonde que eu coloco a aba, estão vendo aqui, né, peraí que eu vou levantar e mostrar melhor. Aqui, ó, molde, estão vendo essa parte do molde, então eu vou colocar aqui, que sobre um dedo mais ou menos aqui, ok? Aqui. Os dois lados aqui que me sobra um dedo, mais ou menos. Aqui deu pra entender? Vamos lá, então aqui a mesma coisa do outro lado. Eu mesmo certinho. Se tem o mesmo tanto de sobra do outro, ó, tem que sobrar um dedo um tanto do outro ok agora a aba a aba nós vamos achar o meio dela primeiro vamos achar o meio da peça aqui fazer um pique aqui está a peça achamos o meio fazemos um pique ali e agora vamos pegar a aba achamos o meio da aba também. Aqui não precisa fazer pique. E vamos centralizar bem. Se você quiser fazer o pique no meio da aba, pode fazer um pique pequenininho, né? E passa a costura. até ali. Pronto, tá assim. Agora vamos pegar a outra parte do boneco, ajeitamos tudo certinho, cuidamos para não pregar, para não pegar aquela parte da lapela ali, por isso que a gente deixa esse espaço e passamos a costura. Fechamos tudo, só deixamos em cima um espaço em cima para poder virar o bonezinho. Cuidando sempre para dar certinho ali. Vira aqui, cuida para não costurar a lapela. Aqui também tem que tomar cuidado para não, não pregar a lapela junto ali. Aqui sai fora, dá o retrocesso e volta aqui. Cuida para não costurar a lapela aqui também. E pronto. Agora vamos virar a peça. Tá, aqueles piquezinhos também ao redor, tá, gente? Eu esqueci de falar. Aqueles piquezinhos ao redor, na onde tem o... as curvas ali, é bom sempre dar os piquezinhos pra ficar certinho, tá bom? Ou corta com a tesoura aqui, com o dente, com as tesoura de artesanato. Agora, a gente vai passar um três pontos e já aproveitar e fechar aquela parte que ficou aberta ali pra virar. Aproveito e fecha aqui também, lembrando vocês que nós temos o nosso grupo online. O pessoal, nosso grupo online. Se vocês quiserem participar, é 35 reais a primeira parcela, depois todo mês 15 reais. E todo mês eu disponibilizo. Um modelo grátis com toda a graduação para vocês, um modelo com toda a graduação por 15 reais Vale muito a pena, gente. Já estamos com 12 modelos lá, com mais de 12 modelos. Aliás, e as fantasias estão sendo disponibilizadas lá com todos os tamanhos, então vale muito a pena. Vocês têm que entrar lá 35 reais, pois todo mês, 15 reais. Imagina super barato. Super. O pessoal está entrando, já está fazendo, já está vendendo, já está tá bombando o nosso grupo. Nós temos é, o grupo do Facebook, onde fica todos os arquivos lá para você baixar. E temos a extensão do grupo do WhatsApp, onde também, caso você não tenha muita agilidade com o Facebook, eu disponibilizo lá os moldes. Então, aqui daí é aquela parte do filete, onde você dobra. E faz aquela tira para a gente pôr no bonezinho para amarrar no pescoço do bichinho. Você pode estar tá comprando aqueles. Ah, elásticozinho. Aquele, ah, tem um monte de coisa no, de aviamento que pode estar tá colocando aqui. E não precisa usar esse aqui. Aí aqui você prega. Assim, gente, ó. Para dar um acabamento legal. Olha só. Coloca a tira no meio, entre uma parte e outra do boné. Assim, ó. Ok? Mesma coisa com o outro lado. Olha só, aqui... Coloca a tira aqui e a outra parte aqui, ok? Aí, então, passa uma costura ali pra firmar. Então, se você quiser participar do nosso grupo, é só me chamar. 35 reais, primeira parcela, depois 15 reais, vale muito a pena. E o nosso bonezinho tá pronto, olha só, que maravilhosinho que ficou, olha que lindinho tá prontinho, o boné Chaves e aqui tá a fantasia completa do Chaves com o molde do Mário com pequenas modificações e ficou assim olha só, que lindinho já pensou seu bebê com uma fantasia dessa agora no carnaval? que show de bola! gostaram gente? esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado muito e peço a vocês compartilhe esse vídeo e curta os nossos vídeos esse e muitos outros tem muitos outros aí siga a gente também nas redes sociais e se não é inscrito se inscreva no nosso canal ok? se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações eu ficarei muito feliz de ter vocês lá nas minhas redes sociais temos o Instagram, tem o Facebook, tem o meu Facebook particular os links estão todos aqui embaixo. Se você não me segue lá, vai nos links aqui embaixo e me siga lá também, gente. Ok? Espero que tenham gostado desse vídeo. Semana que vem temos a Chiquinha com o molde da Mulher Maravilha. Ok? Vou trazer todas as modificações. Vou ensinar como que faz. Ok? Então, por hoje é só, gente. Espero que tenham gostado. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau!